Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a um vídeo super diferente hoje. Como vocês sabem, eu comecei a fazer esse vlog de viagens, né? E agora eu tô indo pra Nova York, cidade onde eu morei por dois anos. Tô indo lá visitar alguns amigos, passar poucos dias. E depois eu vou pra Toronto, no Canadá. E aí eu pensei, como eu vou filmar essa viagem toda pra vocês? Fica ligado, hein? Que eu vou filmar tudinho pra vocês e vou mostrar aqui no canal. Só que antes de ir e antes de chegar lá, eu tenho que arrumar a mala, né? Já sou um pouco experiente no negócio, então resolvi aqui passar algumas dicas pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e se já é inscrito, muito obrigada. Deixa aí o seu like pra mim, tá bom? Compartilha com os amigos ou as amigas, aquelas que têm a maior dificuldade do mundo para fazer mala. Eu acho que uma coisa ou outra aqui eu vou poder ajudar vocês a tornar essa tarefa um pouquinho mais fácil. Como vocês podem perceber aqui, eu já deixei tudo espalhado, já selecionei o que, que eu devo levar. O que, que eu devo levar, porque chega nessa hora, e especialmente na hora de colocar na mala, a gente vê que às vezes tem coisa demais, né? Mas vamos lá. Tô indo pra um lugar de frio. Um lugar de frio é uma mala pesada, ó. Isso aqui tudo, ó, é casaco, casaco. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Agora... Vamos começar por onde, hein? Por onde começamos? Bom, vamos começar pelas calças. Eu separo tudo assim, porque Gosto de deixar assim em cima na, da, da cama, porque aí a gente tem ideia das combinações. Eu acho que o que é importante na hora de você fazer uma mala é você tentar coordenar as roupas. Então... Uma calça ou várias calças que você possa usar com várias blusas Porque assim você faz roupas diferentes com poucos itens, né? Se você leva um roxo, um vermelho, um verde, um amarelo Começa a ficar difícil de combinar uma coisa com a outra Então, essa é uma dica importante Eu tô levando essas calças aqui Que são aquelas calças que esquentam para ir por baixo da calça jeans, por baixo das calças que você vai levar Então, ó, tô levando duas dessas calças Calças térmicas, a gente chama Pra ir por baixo das minhas calças Outra coisa que eu também sempre levo São as meia, meias calças Meia calças? Meias calças Acho que são meias calças Enfim, aqui ó Essa aqui é uma de lã Grossa também, olha Aconteceu, mesmo lá em Nova York Eu morando lá de usar uma meia calça, uma dessas calças e mais a minha calça normal, calça jeans ou a outra calça que eu tava levando Outra pergunta essencial na hora de você fazer a mala Quantos dias você vai ficar lá? Eu vou ficar 11 dias Eu vou ficar 11 dias de viagem Então, uh, 11 dias de viagem, uma, duas, três. acho que tá bom, até porque a gente lava, né gente? Dá uma lavadinha, tal, na pia do hotel, né? Continuando, vamos falar agora das calças. Eu gosto de levar... Bom, eu tô levando uma calça de couro, porque calça de couro é calça de couro, gente. Calça de couro, você pode usar à noite que fica legal, você pode usar de dia também, se você quiser. Essas outras calças aqui são uh, assim, olha. Elas são de veludo, tá? Tá? Mas é, não é uma calça de veludo uh, reta, assim, não Ela é tipo uma fusô de veludo, vamos dizer Tá? Fica um pouquinho mais larguinha, não é bem uma fusô Mas eu adoro essas calças porque elas são gostosas E exatamente porque a gente tem que pôr várias camadas embaixo Ela não fica apertada, sabe? Não fica incomodando Acho que tá de bom tamanho também Quatro calças e, detalhe, você deve estar se perguntando E a calça jeans? Vai levar calça jeans? Vou levar calça jeans Na verdade eu não vou levar Eu vou comprar lá Calça jeans é outro item básico Em qualquer mala, né? Tem que ter, porque de novo, é um quebra galho Então, calça jeans Eu vou comprar lá Blusas, já pensando naquela coisa De coordenar uma coisa com a outra Então, essa aqui Olha, por exemplo É uma de lã mais comprida Legal pra usar com aquelas que ficam mais justinhas Preto, de manga com... A, a gola comprida, ó Gola alta, quer dizer Ótimo, gente Preto é básico, né? Eu posso pôr essa aqui, olha Por baixo dessa daqui Essa aqui é uma gola em V, é vinho, é uma cor bonita Então eu posso pôr essa por baixo, tal Já tem um look diferente Como essas outras aqui, olha Essa aqui, cinza Eu também posso pôr por baixo dessa vinho, né? E posso usar essa lilás com a preta também, entendeu? Vamos coordenando, vamos coordenando. Tem uma cinza aqui também, olha, que eu posso usar com a preta. É igual a essa, eu adoro essa blusa. Essa aqui também, olha, acho linda. Também é uma opção diferente, lã, ela é grossa pra caramba. Comprei lá também nos Estados Unidos. E essa preta aqui, olha, que ela tem um brilhinho e tal. Não para se pra vocês verem, mas... Pra noite, não sei o que, até porque você muitas vezes sai e dentro dos lugares é quente. Então, ainda mais se você for jantar, não sei o que, você põe uma blusinha por baixo daquelas que esquentam, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa por cima, o casacão, e tá resolvido o seu problema. E ainda nesta mesma linha, eu tô levando essa daqui, essas daqui, olha. Que são blusas um pouco mais leves. Essa aqui, que é uma de seda ela tem uma manga bonita, então se for um jantar, uma coisa mais chique e tal, posso ir com ela sempre lembrando que vai ter um casacão em cima, né gente? Deixa eu deixar aqui junto com essas essa daqui que é uma mais esporte assim também se quiser sair à noite também lembrando que eu vou usar com uma blusinha por baixo e provavelmente com um cachecol que eu já vou mostrar aqui pra vocês Essas. e essa aqui é uma linda Ah, Adoro essa blusa. Linda, faz uma vista, não preciso nem dizer, né, gente? Vocês já devem ter me visto talvez com essa blusa, porque ela é linda. Então, essa aqui também, para um dia mais de festa, alguma coisa assim, vou com ela. Então, vamos para os casacos. Esse aqui eu não sei se eu vou levar. Esse aqui é um casaco ótimo. Para quem for para os Estados Unidos, é, para Nova York, é da Uniqlo. ou Uniclo. Eu falo Uniqlo. E eles são absolutamente leves, não ocupam espaço nenhum, porque o problema do casaco é esse, é pesado e ocupa espaço. Esse aqui, olha, você enrola ele todinho, gente, olha aqui que beleza, que beleza. E é o seguinte, aí depois você põe aqui no capô, ele tem até uma, uma, um saquinho assim que você põe ele, então ó o casaco, vira isso aqui. Ele é maravilhoso, é uma opção ótima para levar para viajar, porque ele é leve ele um, não faz volume e esquenta Ele esquenta, que é uma beleza Então, ó, esse aqui invariavelmente tá comigo Eu tenho esse, tenho um azul e tenho um dourado Esse aqui é um casacão de frio mesmo, tá? Friozão, esse aqui aguenta friozão Mas eu vou levar esse aqui na mão por que, que eu vou levar ele na mão comigo? Porque chegando lá, né, gente? Não vamos esquecer que chegando lá vai estar frio. Então, eu tenho que levar algum casaco. Vou levar na mala de mão esse daqui, tá? Ele também é comprido, porque é o seguinte, gente. Quando tá frio mesmo, você sente frio na perna, você sente frio no bumbum, entendeu? 5 graus, você vai sentir frio no bumbum. Então, dê preferência aos casacos compridos. Porque você vai lembrar de mim. Aí, eu tenho esse aqui... Que é um mais pra noite. Ele também é todo de lã. Também, olha, ele é mais compridinho. Tá vendo? Tem esse capuz aqui. Com a pele fake, fake, é fake. Tá? E ele é ótimo. Ele é mais arrumadinho. Ele tem menos detalhe. Ele é mais chique. Nessa questão dos casacos, é o seguinte. Você não precisa levar tanto casaco. Mas você quer variar de roupa? Ó, com o que, que você vai variar? Fazer sharpies. Entendeu? pois esse aqui, com isso aqui ó que lindo, olha que lindo aí você quer mudar de look aí você põe ele aqui, olha, com esse cinza né, você acaba mudando muito de look usando as echarpes essa aqui, olha, é bem diferentezinha, olha como ela é parece uma renda olha que coisa linda e é quentinha pra caramba, porque também eu acho que é lã é, acho não, é lã só que é bem fininha, então olha você faz aqui, né Vem aqui, faz aqui, ó Pronto, já tá, tá vendo? Ela fica com essa coisa meio de rendinha assim hum, Adoro, acho linda Aí eu tenho esta gola preta Por isso que eu não peguei nenhuma preta Isso aqui é uma gola, gente Deixa eu ver qual que é o lado dela Acho que é assim mesmo Será que é assim? É assim, olha Ah, não vou vestir agora pra vocês, mas vai arrumar todo o cabelo Desarrumar todo o cabelo, mas olha Tem uma flor aqui, eu não sei se dá pra vocês verem Olha, a flor, tá vendo? Que linda então, aí eu pego e, ó ponho aqui E você sente frio no pescoço Você sente frio na orelha Aliás, por falar em frio na orelha Ó, que eu tô levando Ó hum, que graça Ai, que linda Outras coisas pra proteger a orelha Vou pôr. vai desmanchar o cabelo, mas tudo bem Ó Um chapéuzinho que fica melhor com o cabelo solto Tá, gente? Cobrimos a orelha Vamos cobrir as mãos. Tô levando duas luvas só. para 11 dias. Será que tá bom? Acho que tá bom, né? Essa aqui é a minha preferida. Ela é de couro aqui em cima, a pelica, né? Que é mais molinha. Luva tem esse problema, né, gente? Não dá para usar com anel. É um saco. Tem que tirar o anel. Ó, ela fica bem justinha. Quando você for comprar luva... É importante que ela fique bem justinha, bem do tamanho da sua mão. Olha aqui que maravilha. Tá vendo? Que não fica sobrando, né? É, é muito importante ela vestir direitinho. E o bacana dessa luva, tá reparando, ó? Que tem esse dedinho prateado aqui. Este dedinho prateado, que não tem nos outros, é só, ó, a pinça. O que, que te lembra a pinça? Ah, ah? Celular. Isso aqui é pra você não ter que tirar a luva... Pra mexer no celular Meias, já cobrimos a orelha Já cobrimos as mãos, agora os pés Gente, cobrir os pés É muito importante, é frio então, tem gente que fica com o pé gelado, né? E tem gente que congela o pé também. Então, olha, tô levando essa meia aqui. Ela é super comprida, né? É pra ficar até o joelho, mais ou menos. E além de ela ser de lã, ela esquenta o pé. Isso aqui eu acho legal, porque você põe uma bota, alguma coisa assim, e você põe ela por cima da calça, ela fica assim, meio folgadinha, dá um look legalzinho em cima da bota. Tô levando essas daqui, olha... Essas aqui são uh, curtinhas Meias curtinhas de lã Que vão tamanho de meia normal não, Aqui, né? Na, ó, aqui Essas meias Duas dessas E tô levando duas compridas Que eu já tô achando que é demais Eu vou levar só uma Olha que bacana Essas meias aqui eu comprei em Nova York Ah, essa aqui nem é tão comprida, ó lá Nem lembrava Vou levar essa, hã? Mais uma aqui pra Nova York, ó tudo a ver, essa eu comprei lá Então essa aqui é uma meia bacaninha E essa aqui sim é comprida, eu acho que eu me lembre É, mais compridinha, tá vendo? É um piano Ai, que gracinha pra quem gosta aí, olha, de meias, meias divertidas Essa aqui é um piano Meias, resolvido, pezinho aquecido Isso aqui são aquelas blusinhas que a gente usa por baixo do suéter e tudo mais, tá? Então, essas blusinhas são feitas tipo meia calça, ó. Tipo blusinha de meia calça, tá vendo? Ótimas para esquentar. Isso aqui é ótimo para esquentar, não faz volume nenhum, não pesa. Então, eu tô levando duas dessas daqui. Eu tô levando a preta e tô levando a cor de pele. Vou levar essa aqui, que é uma mais grossa... Porque aí quando o frio tá pra pegar, você põe aquela e essa, meu amor. E mais o suéter por cima. Não é brincadeira. E o casacão. Frio, quando é frio, vou te falar. É o que eles falam, que é uh, você se vestir como uma cebola. né As camadas da cebola. E é isso aí. Nesse tempo que eu passei em Nova York, dois anos lá, dois invernos, peguei menos 20 no inverno, no primeiro inverno que eu cheguei, de 2010 pra 2011. E, gente... Era terrível o frio, você anda, três calças, quatro blusas, cinco blusas, no fim, abril, essa época agora que vai chegar, abril, maio, que é quando chega pra valer a primavera, assim, os dias começam a ficar mais bonitos e o calorzinho vai chegando. Você não sabe a alegria que é se poder se livrar dessas coisas aqui. Imagine ao banheiro, tira três calças, tira meia calça, tira a calça térmica e tira calçadinhos, vamos dizer. E o tanto que te aperta? Ai, meu Deus, olha. Mas é, frio é frio, não é brincadeira. E eu, como não gosto de passar frio, meu bem, eu levo mesmo. Beleza, e eu acho que é isso. Ah, um detalhe. E isso aqui, gente, eu tô levando, já que nós estamos falando de roupas de lã, que juntam aquele pelinho horroroso. Isso aqui precisa ter Esse rolinho aqui pra tirar aqueles pelinhos Ainda mais com a roupa preta, ó Esse aqui já tá cheio Isso aqui é outra coisa maravilhosa que eu uso demais Que é o cata bolinha Vocês já viram catabolinha? cata bolinha? Tá sem pilha o meu Agora eu vou ter que procurar uma pilha Mas enfim, ó Ele tem esse negocinho aqui, tá vendo? Então você vai passando na blusa, aqui do lado geralmente fica cheio de bolinha, né, às vezes na gola Gente, isso aqui é uma maravilha, o catabolinho, ó, até tem uma lanzinha que ficou aqui embaixo, ó lá Tá vendo uma lanzinha, Isso aqui já é de alguma roupa aí que ele ficou aí, ó Outra coisa, cadeado, gente Cadeado Tem que ter na mala né? É que nem aquela coisa da trava do carro Que você põe Que tem gente que fala que não resolve, não resolve nada É verdade Mas entre uma que tá trancada e uma que não tá Em qual que você iria? Na que não tá, né? Já fica mais fácil Então eu uso cadeado Agora tem que usar é, TSA, tá escrito aqui Tem um nome isso aqui Mas olha, ele tem uma fechadurinha ali ó, Mostrar pra vocês que é para os agentes da alfândega, tá? Então, caso eles queiram inspecionar a sua mala, você, ele simplesmente vai lá, uma chave que eles têm todos, abre lá, uma chave mestra, abre, vê o que tem que ver, fecha, porque não vai achar nada, e pronto fecha o cadeado, ninguém arrebentou seu cadeado, sua mala continua segura. Então, isso é uma coisa boa. Outra coisa boa, ai, tá aqui, ó, isso aqui é para tomada. Quando a gente vai pra fora, ainda mais agora Quem foi o maldito, né? Que inventou essa tomada brasileira? Gente, esse negócio dessa tomada Vamos, vamos falar o que é verdade? Que teve treta aí? Hã? E dependendo do país pra onde você vai A tomada é diferente do plug que você tem Então esse aqui é um negócio universal pra tomada Olha, ele tem assim Ele tem a, o redondinho Tá vendo? Então é ótimo Sapatos Vamos lá Gente, é bota é bota porque é frio e quando é frio você precisa de bota. De preferência, olha aqui. Ela é toda peludinha dentro dela. Toda quentinha. Inclusive aqui no lugar do pé. Porque às vezes ela só é quentinha aqui, mas no pé não tem nada. Pra lá também, tô levando esta outra bota. Uma bege, bege, bege. Cru, como vocês preferirem. Nude, né? ótima, porque também vai com tudo. Duas botas. Para noite, vou levar essa botinha aqui. Por quê? Porque eu tenho a minha calça, né, para usar. Aliás, vou usar uma, vou levar uma uh, meia pequena que tá faltando, tá vendo? Para usar mais uma meia, se eu quiser, um saltinho, né, para ficar bonitinho, tal. E vou levar também uma Havaiana, né, gente? Pra ficar no hotel, nem todo hotel tem um chinelinho ali pra você usar. Então, essa aqui eu vou levar também, porque acho que vai ser... Eu gosto sempre de levar um chinelinho ou uma pantufa pra poder ficar no quarto do hotel, não ficar pisando naquele tapete que sabe-se lá o que tem naquele carpete, né, meu filho? O que já aconteceu naquele hotel? Então, ó, chinelo. Bom, gente, agora chegou a hora de colocar tudo isso na mala Vamos lá? Bom gente, a mala já está aqui Cada um tem o seu jeito de arrumar a mala né? De aproveitar todos os espaços Eu sei que tem muita gente que gosta de enrolar a roupa Fazer rolinho das roupas Eu não gosto porque eu acho que deixa muita coisa assim amassada eu prefiro fazer ela toda aberta, a roupa toda aberta. Como, por exemplo, com os casacos. Só que antes, eu gosto de aproveitar esses espaços aqui, olha. Tá vendo? Esse espaço, por exemplo, é um espaço que fica morto muitas vezes. Então, vamos aproveitar. Esse lado aqui, olha Tô levando uma bolsa Pra sair lá à noite Deixamos aqui Os sapatos, eu vou por aqui Sempre põe o sapato Em saquinho, tá? Porque esse aqui não é desse Mas tudo bem Porque aí, sapato, enfim A gente usa, fica sujo Esse aqui é um específico pra bota, olha, é ótimo Você põe uma assim E a outra assado Uma pra cá, uma pra lá Posso pôr aqui num outro saquinho o Sapato é uma coisa, né gente? Suja Então eu acho legal pôr num, num saquinho No mais aqui, eu vou pôr depois essas coisinhas As necessaires, coisas que você não pode levar no avião Coisas grandes, shampoo, perfume, etc e tal Coisas pro cabelo Uh, coisas pra filmagem Que eu vou fazer lá, espero vocês Semana que vem, vamos ver Se já vai dar pra eu mandar aqui um vídeo pra vocês Direto de Nova York Outra dica importante, ó Tagzinha na mala, hein Tagzinha na mala, perdeu sua mala Você usa isso aqui e tem que ter, tá? Porque se alguém achar, trocar, tem lá sua informação. E outra coisa, eu comprei uma capa pra minha mala, porque as malas, eles acabam com as malas, né? Essa é a verdade. Então eu comprei uma capa que eu vou vestir a minha mala, pra proteger mais a mala, pra ela não ficar tão suja. Gente, agora uma coisa importante, nunca leve dinheiro na mala. Dinheiro, documento, passaporte. Passaporte nem pode, né? Mas tem gente que leva dinheiro na mala, Isso só mala é extraviada. Adiós! Nunca mais você vai ver esse dinheiro Então, não faça isso Tem gente que leva na bolsa Tem gente que leva na mala de mão O que eu também acho que não deve ser feito Eu levo dinheiro aqui comigo Um pouquinho na bolsa E a outra parte aqui comigo Porque é o lugar mais seguro para mexer aqui, meu amigo vai, Nós vamos ter que criar uma confusão E outra dica que eu queria dar pra vocês Olha, essa aqui é minha necessaire de acessórios tal. Eu sempre levo, gente Nesses saquinhos, olha Sempre levo nesses saquinhos, olha, tá vendo? Porque protege, tá? Protege aqui, fica um roçando no outro, entendeu? Então vai estragando as coisas, então não é legal. Esse saquinho aqui você encontra em papelaria, loja de presente e tal. Ou até mesmo quando você compra alguma coisa, algum acessório, muitas vezes eles vêm já num saquinho e tal. Então eu uso isso aqui pra proteger uh, todos os meus acessórios. E outra, essa aqui... Vai na minha malinha de mão. Já pensou, perder os meus acessórios, joias? Não. Queridos, acho que é isso. Agora eu vou me entender aqui com o resto, mas são algumas diquinhas aí pra vocês, pra aproveitar espaços. Olha, já tem bastante lugar aqui, até porque a gente quer dar aquela preenchida na hora de voltar, né? Então, quanto menos você levar, mais você pode trazer. Tá bom? Beijo, obrigada pela companhia Não esquece de dar um like aí pra mim Não esquece de compartilhar e não esquece de se inscrever Se você ainda não se inscreveu A gente se vê na semana que vem com um vídeo de Nova York, New York Vou mostrar pra vocês alguns dos lugares que eu mais gostava de ir Nos dois anos que eu morei lá Espero que vocês gostem também Beijo, até!